seja psicológica ou física. E para 39% delas, a violência política minou a implementação de seus mandatos e de sua liberdade de expressão. Eu gostaria de ter a minha palavra respeitada. Eu não vou ficar batendo não, boca não. com o Posso, senhor. Não eu não vou. É, Olha. Eu vou fazer, eu não. Vou. Essa violência não atinge só as mulheres em cargos políticos ou candidatas. Ela também acontece contra servidoras, jornalistas, defensoras de direitos humanos, ativistas e até eleitoras. Além de atingir indiretamente familiares e pessoas próximas dessas mulheres. Ela queria dar um furo! Você <risos> é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Hoje eu vou explicar as quatro formas que a violência política e a violência institucional contra a paridade de gênero acontecem. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. institucional. É a violência que informa, sem precisar de palavras, que a política não é lugar de mulher. Por exemplo, até 2016 não havia banheiro feminino nas plenárias do Congresso Nacional. Já existiam mulheres que tinham sido deputadas e ninguém se deu conta que era necessário ter um banheiro feminino no plenário. Aí veio aquele título, bancada do batom exige banheiro exclusivo. Uma coisa elementar. E até 2021, a ausência de deputadas federais que estavam em licença maternidade, em votações, era considerada falta, causando cobranças e constrangimentos para as mulheres que precisavam tirar a licença. Desviabilizar a candidatura de uma mulher ou desviar recursos da campanha dela também são maneiras de afastar as mulheres dos espaços políticos. Por exemplo, hoje, por lei, pelo menos 30% das candidaturas de um partido devem ser femininas. Isso influencia na distribuição do dinheiro do fundo partidário e do tempo de propaganda que ela vai ter. Mas acontece de alguns partidos lançarem candidatas e na hora da campanha não investirem um centavo nelas e repassarem o dinheiro para outros dentro do partido. A violência moral são ataques, calúnias, xingamentos e ofensas contra as mulheres na política. Isso pode acontecer ao vivo, na plenária, ou online, nas redes sociais. A senhora está totalmente descontrolada. Pode gritar à vontade. Só raspa o suvaco, hein? Enquanto os homens são atacados por seu trabalho e sua atuação, as mulheres são alvos de ataque pelo que são, ou supostamente deveriam ser. Isso é, características físicas, intelectuais e morais que alimentam essas ofensas. A gente monitora esse tipo de violência nas redes sociais nas eleições desde 2020. Naquele ano, só no primeiro turno das eleições municipais, candidatas receberam, em média, 40 xingamentos por dia no Twitter. Hoje foi comigo, ontem com a deputada Maria do Rosário, anteontem com outras parlamentares ou parlamentares homens. Amanhã pode ser com qualquer um de vocês que apoiou a atitude fascista do deputado Alberto Fraga ao dizer que mulher que fala como homem tem que apanhar como homem. Isso não é frase que se expresse. Pra mim, não só é quebra de decoro, como é ameaça. Quando os ataques incluem ameaças ou intimidações às mulheres ou a pessoas próximas, trata-se de violência psicológica. E esse tipo de violência pode levar as vítimas a se isolarem socialmente. Entre as pessoas trans eleitas, 50% já receberam ameaças diretas, incluindo ameaças de morte. E 80% não se sentem seguras para exercerem plenamente os seus cargos. É lastimável saber que, por o meu corpo ser o que é, pela luta que eu faço e o que eu represento hoje dentro do parlamento... Eu não posso ter direito a vida. Assim. Em alguns casos, a violência política de gênero alcança os corpos das mulheres de forma direta. Essa violência pode ser sexual, como contato não consentido, estupro e assédio. Ou física, como agressões, prisões arbitrárias, tortura, maus tratos. E podem até custar a vida dessas mulheres. Por isso, é urgente que a gente reconheça e combata essas violências. Nessa eleição, pela primeira vez, temos uma lei contra a violência política de gênero. Ela foi sancionada no ano passado e criminaliza o assédio, humilhação, perseguição e ameaças a candidatas ou detentoras de mandato. Aconteça ela online ou offline. E a pena pode ser de reclusão e multa. Se inscreva aqui e fique de olho nas nossas redes sociais e no nosso site para acompanhar o nosso monitoramento. E se puder, apoie as minas no Catarse. É com esse financiamento que a gente consegue fazer esse trabalho. Um beijo e até a próxima.